E a gente tá aqui na AC Language Schools em Toronto pra poder gravar pra vocês um pouquinho dessa escola maravilhosa que é uma parceria nova que a Treezy fez pra poder trazer vocês aqui pro Canadá também pra estudar inglês. Então vamos conhecer a escola comigo. Chega aí. Aqui na IC também eles tem várias salas de aula, são dois andares aqui na Unidade de Toronto e eles têm salas para todos os níveis de inglês, tem várias atividades extras também que eles fazem todos os dias. Uma coisa bem bacana é que o John, que é o diretor dos estudos aqui, disse pra gente, é que você pode também fazer viagens com a para ir pra Nova York, ir pra outras cidades aqui do Canadá, eles organizam as viagens pra vocês, então pra quem tá querendo conhecer não só Toronto, mas também os Estados Unidos também, para pra outras cidades do Canadá e dos Estados Unidos, a AC faz isso pra você também. E é muito, muito bacana. Aqui eles também tem salas pra pessoas acima de 30 anos, o que é muito legal, às vezes as pessoas não querem estudar com gente jovem e tudo mais, então tem uma sala só pra galera acima dos 30, que é um inglês diferente, é um estilo de lugar diferente, um estilo de estudo diferente, então a gente vai mostrar pra vocês também um pouquinho da parte acima dos 30 anos também. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aquele Student Lounge que eles têm aqui, que é um lugar onde os estudantes podem ter sua comida, socializar, conversar com outros estudantes, né? treinar um pouquinho de inglês também, aqui você não conhece a gente do mundo todo, então é uma escola bem bacana pra vocês treinarem o inglês de vocês, e também né, poder dar aquela socializada com o pessoal aqui. Aqui também eles têm a máquina de refrigerante, micro-ondas, vocês podem trazer uma pudinha, esquentar ela aqui, não tem problema, e ficar curtindo aqui no Lounge deles. Aqui na EC Toronto também eles têm várias classes, são gratuitas, então para as pessoas que querem dar uma aprimorada no inglês também, fora do horário de aula comum, vocês podem também conhecer uma das aulas gratuitas que eles têm, então eles têm o Homework Club, Phrasal Verbs, Conversation Club e o Writing Wonders também, para quem quer dar aquela aprimorada no inglês fora da classe de aula. Então aqui eles têm algum dos passeios que eles oferecem aqui na TSC. Então você pode ir para Nova York, aqui tem bastante lugar legal para você conhecer. Você pode conhecer a parte francesa do Canadá também, pode ir para Quebec, Montreal, né? E também eles têm um passeio para Niagara Falls que fica aqui em Toronto, bem bacana. Então tudo isso aqui vocês podem organizar com a escola mesmo e com as listas de viagem que eles têm dentro da escola. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da EC Toronto hoje. Se quiser receber mais informações, fala com a gente aqui no info.arroba.tv.com ou pede o seu orçamento lá no site, no orcamento Segue a gente nas redes sociais, dá um like aqui no vídeo, compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Cia.